Acorda, preguicinha! Você tá dormindo demais! <risos> Gente, eu vim ensinar pra vocês no vídeo de hoje com essa cara de sono como que eu lavo as minhas laces com ela na cabeça. Essa lace é de cabelo humano, tá? Então hoje eu vou ensinar vocês como eu faço pra lavar morrendo de sono, não liguem pra minha cara. E vou usar hoje os produtos que chegaram pra mim da Sala Online, que são lançamento, tá bom? Linha Meu Liso Super Demais e Linha Meu Liso Super Muito Mais Liso. Gente, eu tô apaixonada. Essa daqui, que é a super, muito mais liso, contém proteína de trigo, aminoácidos e amido de milho, tá bom? Essa aqui é a super demais, tem depantenol mais creatina e colágeno vegetal. E agora vamos pro chuveiro, né? Já estou aqui pronta pra tomar banho. Meu cabelo está por baixo, tá bom? Lembrando que meu cabelo fica embaixo da lace Enfiar a cabeça debaixo do chuveiro jamais, tá bom? Divido o cabelo no meio E vou molhando ele sem colocar a cabeça diretamente embaixo do chuveiro Sempre assim, aos poucos, da raiz às pontas Você vai lavar e da raiz às pontas Mas sem colocar a cabeça direto embaixo do chuveiro Eu prefiro fazer dessa forma para não dar mau cheiro Porque o meu cabelo tá por baixo, né? E a gente tem que cuidar dele também Olhem, metade molhado e metade seco, tá vendo? Colocar a cabeça debaixo do chuveiro, jamais! Vamos molhar aos poucos, com cuidado, tá? Da raiz às pontas. Como eu só fico uma semana com a lace, eu prefiro não molhar. Mas se você for ficar mais de 15 dias, você pode colocar a cabeça debaixo do chuveiro e depois secar bem secadinho. Pra passar o shampoo Você escolhe o shampoo da sua preferência Eu sempre prefiro passar o shampoo da mesma linha Do condicionador Mas você pode usar qualquer shampoo Sendo da marca Salon Online, meu amor Você pode usar qualquer produtinho <risos> e É isso, tá vendo, ó Sempre lavando da raiz às pontas Sempre da raiz às pontas E agora é hora de passar o condicionador, que é o lançamento da sala Online, né? Da linha Meu Liso Super. Hoje eu vou usar o amarelinho, que é o muito mais liso, porque eu quero meu cabelo escorrido. Entendeu? Igual a vaca lambeu. Cara, muito cheiroso. Agora vamos deixar agir por um minuto, depois enxaguar. Já consigo sentir meu cabelo muito mais mole. Sabe quando o cabelo tá mais macio? Bem mais leve? Gente, tá uma delícia meu cabelo, de verdade. Que cheirinho bom! Olha o tamanho dessa lace, muito sereia, né? Eu amo essa lace de cabelo humano, viu, gente? Então você que usa Plique Mega Hair, super dá pro seu cabelo. Ah, lembrei de uma coisa. Já sei com o que, que eu vou secar o meu cabelo. Ah, tcharam! Salon Line! <risos> Essa escova é maravilhosa, cuidado pra não queimar a mão, viu gente? <risos> e agora eu vou escovar os meus cabelos e ao mesmo tempo secá-los. Isso não é maravilhoso? Isso é salão online, Brasil. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal. E amanhã tem vídeo de maquiagem, mas só amanhã, tá bom? Vou deixar o link da sala online pra vocês comprarem os produtinhos de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.